Estou aqui de volta agora para poder mostrar o tutorial de Illustrator E vou começar com os tutoriais de... usando o Creative Cloud Então eu vou criar um documento básico no Illustrator O meu amigo Fernando me pediu um tutorial sobre perspectiva né? Então eu vou mostrar como funciona o... o grid de perspectiva Basicamente o que ele vai fazer é te auxiliar a criar sólidos em perspectiva. Então, basicamente, o que eu preciso saber é, para começar, a ferramenta de mover que a gente está acostumado a usar, ela não funciona no grid. Então, repare que se eu mover esse objeto no, no, no, no espaço aqui, ele totalmente está ignorando a, a perspectiva. Então, para esse objeto seguir a perspectiva, o que eu tenho que usar é, aqui dentro, o menu de seleção de perspectiva então a partir de agora eu posso mover meu objeto e ele vai seguir o meu grid outra coisa importante também é a partir do momento que eu tiver o meu grid selecionado né, ativo qualquer, qualquer objeto que eu desenhar não importa né, onde você desenha na cena ele vai seguir a sua, a sua perspectiva então atenção com isso também Para desenhar no, no lado esquerdo, ou do lado direito, ou no chão, o básico é selecionar a cor por aqui, por esse menu. Então o que eu vou fazer é, eu vou pegar a minha seleção, vou clicar no ângulo direito, e vou desenhar aqui do lado direito. Se eu quiser desenhar a base desse, desse meu cubo, o que eu tenho que fazer é desenhar selecionando o chão. E simples assim, se eu pegar agora esse objeto aqui, remover né, a, a, a linha dele, botar um preenchimento, e obviamente alterar de leve as cores, o que eu tenho é um objeto que parece 3D. Então essa é uma forma simples de fazer objetos 3D. Outra forma, só para uh, exemplificar seria, por exemplo, ter um, um deixa, eu usar, deixa eu voltar aqui, voltar ao normal, então a, a outra forma simples seria o que? Eu tenho um, um, um objeto aqui, tenho outro objeto aqui, os dois né, não precisam ter o mesmo tamanho, eu vou botar um preto e um branco, só para ficar fácil de entender e usando a ferramenta de... cadê ela? Aqui. o blend então eu criei um blend entre esses dois objetos então esse objeto vai parecer 3D também tendo uma iluminação a gradiente então essa seria uma outra forma de fazer um, um, um jogo de perspectiva Obviamente, esse objeto não é 3D, assim como esse também não é, você está nada mais do que criando uma ilusão de tridimensionalidade. Se eu botar esse objeto aqui, vermelho, repara que o efeito é ligeiramente diferente. Mas óbvio que você uh, tem controle, é uma, uma forma mais simples de fazer o, o mesmo desenho, mas se repara que o objeto da frente é totalmente uh, uh, flat, né, totalmente voltado para a tela e em, em relação a esse aqui que você fez em perspectiva você, você consegue ver que ele tem o, o eixo dele uh, distorcido. Então voltando à perspectiva, né, uma vez com o meu grid acionado, eu tenho alguns controles que são importantes. Esses três controles aqui de baixo Vamos me dizer o chão, né, onde vai ser o meu plano, a, a posição do meu plano direito e a posição do meu plano esquerdo. Na lateral eu tenho o controle geral do chão, que vai ser mais ou menos a posição do grid, e a altura do espectador. Se a sua altura tiver como está a minha em pontos, tá, você tem como trocar isso também. Porque se você estiver seguindo uma imagem que você mesmo fotografou, por exemplo, você vai saber essa altura. Então, se você quiser, ou, ou se você quiser fazer um desenho usando medidas mais precisas, você vai provavelmente ter essa, essa medida. Então se você não quiser usar pontos, não adianta você vir aqui na, nas preferências e unidades. Porque esse, essa, essa medida aqui é medida para a régua, pra, medida para o documento. Para alterar essa, essa medida aqui dentro, você tem que ver em View, Perspective Grid e depois Define Grid. No Define Grid você vai ter a unidade aqui em pontos, então você vai poder trocar para centímetros, inches ou pixels, dependendo do que você uh, quiser fazer. E a partir de agora você consegue ver a sua medida em centímetros. Uh, obviamente, ou não, então, obviamente, mas é o como funciona o software até o momento essas configurações é, funcionam por documento e o grid também, você só pode ter um grid por documento então não adianta você ter vários artboards, né você ter várias artes, vários layouts porque só vai, você só vai poder ter um grid por documento então se você quiser fazer mais de um desenho o que você, com perspectiva diferente, é mais de um documento. Ah, o, o controle de cima é pra, sim, simplesmente para controlar a altura. E na direita e na esquerda, o que você tem é o ponto de fuga de cada um dos grids. Se você quiser resetar esse grid, a forma mais simples é voltar no grid e escolher a forma que você quer. Né? O olho vem por padrão com três Tipos de perspectiva e você pode obviamente criar uh, o seu desenhar o seu grid e salvar. Aí sim você vai poder criar esse grid e usar em outros documentos. Bem então eu resetei essa forma. E a forma mais simples que tem de. Você tem duas formas de esconder esse grid, porque uma, o que acontece que quando gente reclama também é o seguinte: depois que você usou o grid, você não quer mais. Né, uh, usar uh, Você quer usar outras ferramentas E ele continua na, na tua frente É Você pode vir em View Perspective Grid E mandar esconder o Grid Ou a forma uh, Se você tiver A forma mais direta Seria com uma ferramenta de perspectiva Você fecha essa setinha E pronto, o Grid tá, tá, desaparece E você não tem mais problema nenhum de fazer o desenho da forma normal, como você fazia antes, então eu vou mostrar basicamente um exemplo de como fazer, de como trabalhar com grid, eu tenho essa foto que eu tirei outro dia no, no museu, aqui, pro, aqui perto, e você repara que ela tem a perspectiva aqui dentro, então eu vou criar a minha perspectiva primeiramente eu vou escolher um canto dessa minha forma né, desse, meu, desse meu modelo 3D aqui para poder posicionar o meu grid então eu vou escolher essa, essa quina aqui então com o meu chão eu vou selecionar a minha quina depois com a minha altura aqui eu vou pra, basicamente procurar o meu ponto de fuga e depois eu posso começar a filtrar o meu grid então eu vou escolher primeiro aqui o quanto longe eu preciso ver esse grid se eu quiser ver o, o tamanho da malha também é importante ver então eu vou alterar aqui o tamanho da minha malha eu vou pegar nesse caso que ele fique do tamanho do meu tijolo, né, ou do tamanho da minha pedra Por quê? isso vai me ajudar na hora que eu desenhar a forma ah, ele vai grudar eu tenho obviamente des, des, uh, desabilitar essa função, né de desbloquear a função de snap, que chama, né, dele uh, grudar nas laterais, aqui no, no na grade, mas por, no, automaticamente ele vem com essa função habilitada. Então, primeiramente eu fiz uh, esse, esse lado, vou me preocupar agora com o outro lado. Uma coisa que também muita gente reclama é que é difícil de enxergar a imagem, principalmente se você está usando o modo de template. né Então, deixa eu botar essa imagem aqui como template, e você vê que ela fica muito opaca, e acaba que a, o grid em si, a, ela fica bem transparente, né? e acaba que o grid em si atrapalha muito. Então você tem duas coisas que você pode fazer, uma é, View Perspective Grid, Define Grid, e, removi, e, e reduzir a opacidade, então o normal para mim seria 25%, que ele fica quase na mesma opacidade do, do template, e a outra função que é Bem escondida, mas que é muito boa, é segurando Alt ou Option, né, dependendo da sua plataforma. Se você clicar nessas, nesses ícones, você repara aqui, clicando uma vez, ele some o grid e fica apenas um preenchimento. E se clicar de novo, ele fica apenas a linha. Então isso ajuda na hora de desenhar o grid. Então vamos agora com o outro lado. Eu vou precisar correr bastante com a minha área. Então se eu olhar aqui perto agora, eu tenho mais ou menos o meu grid pronto. Obviamente eu não vou me preocupar agora que seja preciso, perfeitinho, mas dependendo do desenho que você for fazer, você vai precisar de uma precisão maior. Então eu vou deixar aqui o grid com as linhas só pra, uh, como parâmetro. Então repara aqui, se eu estender o meu grid aqui, eu consigo ver o, o, a malha. Então aqui eu também tenho a malha. Eu, eu acho que tá bom para começo. Então o que eu preciso fazer agora só é pegar a minha ferramenta a ferramenta que eu preciso desenhar. Obviamente eu preciso de uma camada nova aqui, porque da camada estava bloqueada a outra. E desenhar. No que eu desenho Repara que, se ele, por acaso, eu esqueci, des, é selecionado o outro ângulo, o que eu posso fazer também é, selecionando 1, um, 2 e 3, eu seleciono as três faces. Então, com 1, um, eu selecionei esse lado de cá. Se eu quiser começar a desenhar do outro lado, eu começo aqui, digito 3, ele voltou para esse outro lado, e... Dentro da ferramenta, se eu manter a seleção de a perspectiva de seleção, né, a, a, a, a ferramenta de seleção de perspectiva, eu vou poder fazer então os ajustes necessários nesse objeto que eu já coloquei na cena. Então eu vou desenhar agora aqui a parte de cima. Deixa eu dar um zoom um pouco maior. Então eu também começo desenhando, eu mudo o meu, a minha perspectiva. Repara que ele está grudando, o que nesse momento aqui é bom para mim. Então eu posso agora selecionar e criar o meu ângulo, o meu plano aqui. Se eu quiser fazer isso para todos os lados, eu posso fazer para todos os lados, sem problema algum. Você também pode usar a ferramenta de duplicar, a função de duplicar sem problema algum. Ele aceita. Só, pode, só tem que tomar cuidado que não pode usar a ferramenta de seleção normal. Mas, por exemplo, se eu estou com essa ferramenta aqui, né, com esse sólido aqui, e quero trazer ele para cá, eu sei que é o mesmo ângulo, o que eu vou fazer é, eu tenho já esse lado selecionado, vou segurar ALT e repare que ele usa, está usando a mesma, a mesma ferramenta de duplicação e eu só preciso trazer esse objeto para cá Repara que ele já está calculando para mim a perspectiva e já jogou já no lado que eu preciso eu só preciso então escalonar para cá fazer os, os pequenos ajustes e pronto mesma coisa com esse posso trazer para cá e por aí vai então obviamente eu não preciso fazer né, a casa inteira deu para entender o processo então repara que eu estou começando a criar um objeto 3D já então obviamente se eu começar a fazer algum tipo de iluminação e começo a, a ver essa diferença no objeto então eu começo a perceber um, um certo 3D na, na cena Deixar fechar aqui, então repara que eu tenho já o, a seleção feita aqui pronta para mim. Óbvio que, ou não tão óbvio, mas texto, eu posso colocar texto também seguindo o grid, então se eu começar a desenhar um texto aqui dentro. botar só uma fontinha mais gordinha. Se eu pegar a ferramenta de seleção, de perspectiva, e jogar meu texto para cá, repara que ele está seguindo o meu plano. Então, obviamente, eu quero desse lado. Eu jogo meu texto ali dentro. Posso fazer a alteração que eu quiser. E ele jogou o texto já na, na, no grid. Se eu quiser mudo, mudar esse texto para o outro lado, o que eu preciso fazer só é alterar o meu plano. E ele vai continuar seguindo isso, sem problema algum. O que eu reparei no texto é, esse texto aqui, quando você joga ele dentro da grade, ele deixa de ser um texto normal, e vira o que ele chama de texto em, pers em perspectiva. O que acontece é, ele agora é um texto dentro de um container em perspectiva. Então se eu clicar duas vezes, repara aqui, o que aconteceu é, ele me apareceu uma caixa de texto com o meu texto Uh, em, em 2D de novo por quê? e, e o que, que isso influencia? se eu tentar por exemplo colorir esse texto né, botar, dizer, eu quero esse texto vermelho ele não vai colorir porque ele não tem como colorir o container então o que eu preciso fazer é abrir o, o texto né, clicando duas vezes aí sim eu posso selecionar a minha fonte ou meu texto selecionar a cor que eu quero e aí sim ele vai alterar no meu layout. Eu acho que eu não estou esquecendo nada. Se você tiver alguma dúvida, obviamente, é só deixar um comentário. E obrigado por assistir. Até a próxima.